Viva amigas, vamos lá ver então como é que está aqui esta correntinha. Reparem, vamos ver a posição tem que estar 100% igual a isto. Ou seja, esta voltinha aqui tem que ser assim, muito fácil de conseguir. Depois, quando se faz a correntinha, tem que se ajeitar. Aqui temos o normal. Voltamos a correntinha para dentro. Esta ponta tem que ficar aqui. Entramos de baixo para cima. E vamos já aqui fazer o ponto baixíssimo. Aqui está. Fazemos já o ponto baixíssimo. E agora os pontos são feitos nestas. Estas que é as costas. Reparem. Aqui está. Outro baixíssimo. E agora vou fazer até ao fim. E vou fechar. Estão a ver como fica? Agora vou fazer todos nestes todos. Todos até ao fim. Hoje venho fazer então outro vídeo para o fim.